Boa noite. Daremos início à sétima sessão do sorteio público extraordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software espe específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a, distribu a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.005653202294, Pedidos de medida cautelar interpostos pelas empresas Linhares, Geração SA e Povoação Energia SA com vistas à suspensão de obrigações decorrentes da participação em procedimento competitivo simplificado de 2021 e de exigibilidade de penalidade aplicada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Um Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 2, processo 48.500.005655.2022.83. Pedidos de medida cautelar interposto pela termoelétrica Viana SA com vistas à suspensão de obrigações decorrentes da participação em procedimento competitivo simplificado de 2021 e outras providências. Diretor Efraim Pereira da Cruz. E o item 3. Será distribuído conexão aos processos 48.500.500.000.2021.66, 5501202119, 55.26.2021.12 e 55.27.2021.59, sorteados ao diretor Ricardo Lavorato Tilli na 23ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. O assunto é o pedido de medida cautelar interposto pelas empresas SPE, pp 2 e Energia Ltda, SPE 2 Centrais Elétricas LTDA e SPE 2 Centrais Elétricas LTDA, com vista à suspensão da exigibilidade de eventuais multas contratuais cobradas pela Câmara de Comunicação de Energia Elétrica. Esse, então, foi para o diretor Ricardo Laborato Tilli. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em de reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a sétima sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Muito obrigado, bom feriado e boa noite.